H na voz, lembrando, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar e de comentar a música que você gostaria de ver na minha versão aqui no canal. Um bom vídeo! De lá da Capadócia, Montado em seu cavalo, na mão a sua lança, ah, Defendendo o povo do perigo, Das mazelas do inimigo, Vem trazer a esperança. Salve nosso povo brasileiro, Tem alma de guerreiro, Não cansa de lutar, ah, Enfrentando na sua companhia a gente chega lá, olhando para o céu eu sou capaz de ver, tropeçando e levantando sempre com você. Olhando para o céu eu sou capaz de ver, levantando e tropeçando sempre com você. Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo.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 Lá. Olhando para o céu sou capaz de ver Tropeçando e levantando sempre com você Olhando para o céu sou capaz de ver Levantando e tropeçando sempre com você Batalhas, mas sempre com a cabeça erguida, em cima do seu cavalo, sua lança, defendendo o povo do perigo das mazelas do inimigo. Tasma Salve Jorge!